E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez galera, mais uma vez abordando o tema de torneios aqui com vocês Eu quero ensinar vocês hoje uma das técnicas novas que eu aprendi pra poder entrar em torneios Vocês estão ligados, eu já passei alguma, uma, uma dica aqui pra vocês, se vocês ainda não viram Mas eu vou repetir ela aqui, então é só ficar quietinho aí pra você aprender Eu quero ensinar vocês hoje como entrar em torneios com mais facilidade Vocês estão ligados, vocês estão ligados desde que lançou a atualização, tá muito, tá, tá rolando muitos torneios Mas tá rolando muita competição e muitas vagas é, Muitos torneios estão lotando em poucos segundos E como que a gente faz para poder participar? Obviamente se você tiver algum conhecido, alguém, algum membro do seu clã Que vai criar um torneio, ele pode passar sem você entrar Caso contrário você vai ter que vir aqui e buscar um torneio público e aí é o grande problema, porque a maioria dos torneios estão assim como esse aqui, ó. o furo de Titãs está em sem. ele não consegue, você não vai conseguir entrar porque eles já estão lotados. Outra coisa, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é procure pelos torneios amarelos, o que, que são os torneios amarelos? Vamos procurar um aqui para vocês entenderem, os torneios amarelos são torneios que estão em modo de preparação, Pra você que não entende muito bem, não sabe, se você não tentou criar um torneio, você não vai entender. O modo de preparação dos torneios é um tempo de preparação que você pode pré-definir antes de criar o torneio. E durante aquele tempo as batalhas ainda não estão rolando. E tá difícil achar algum aqui, hein, cara? Acho que hoje vai ser, vai ser hardcore pra poder entrar num torneio aqui. Normalmente, alguns horários são melhores que outros, tá? Então você normalmente, num horário de pico... Lá pelas seis da tarde, até 8 da noite, você vai encontrar muito torneio pra você participar. Também meio-dia é um bom horário pra você encontrar torneios. Eu preciso achar algum que esteja em modo de preparação aqui, pra poder falar o que eu quero falar. Olha aqui, acabei de achar um no modo de preparação. Vocês estão notando aqui que tem 99 membros de 100. Só que na verdade já tem 100. É porque o jogo não atualiza rapidamente pra você. Então o que, que acontece? Procure torneios como esse daqui, que ainda não iniciaram. Você entrar num torneio que já tá pra acabar... Primeiro que você vai perder tempo, porque dificilmente você vai conseguir aí é, ganhar várias partidas para pegar uma boa colocação. Então tente começar um torneio, jogar um torneio desde o seu início. Então primeiro você tem que ficar fazendo exatamente o que eu acabei de fazer. A primeira dica é procure torneios em amarelo. A segunda dica é fazer exatamente o que eu fiquei fazendo, clicando na lupa, no canto superior esquerdo da sua tela, vai clicando nela, se você não clicar nela, o jogo não vai atualizar os seus torneios, se você ir clicando na lupa, clicando, clicando ele vai resetar e vai procurar outros torneios, então você vai poder participar de torneios até na China, porque a primeira aba que você vai encontrar de torneios, são os torneios que estão mais próximos de você, mas pode ser que você mora em algum lugar dos confins do Brasil, que não tem nenhum torneio perto de você, então você vai ter que procurar torneio na China, na Coreia, em qualquer lugar que seja. Então, você vai procurar torneios como esse aqui, esse amarelinho, e você vai fazer isso daqui. Vai ficar clicando participar. Galera, pode parecer doideira, pode parecer zoado, mas eu já entrei em três torneios desse jeito, tá? Eu não tentei entrar em mais torneios depois disso, mas tudo que eu fiquei fazendo foi ficar clicando em participar. Só isso. Por quê? Por que, que às vezes funciona? Será que ele abre, eles abrem uma vaga pra você? Não. A questão é que muitas pessoas, depois que são criados os torneios, desistem. Porque não tem tempo, porque entram num torneio, mas aí acabam é, ficando enjoados e não querem, e não tem tempo, vão, vão ter que sair, não vão poder participar. E aí você vai clicando, vai clicando, vai clicando, e quando alguém sair, você está lá. Você está lá batendo na porta, pedindo pra entrar, e você vai ser o primeiro a entrar. Tudo que você precisa fazer é ficar atualizando, procurando os torneios amarelos, e ficar clicando em participar, participar, participar, até alguém sair. Pode ser que você fique aqui... Vários e vários minutos e não entre, ninguém sai e você não consiga entrar no torneio. E se você ficar apertando aqui, você vai. eu, eu recomendo que você fique aqui entre um minuto, no máximo. Fica aqui, ó, o, esse torneio aqui ele já tem alguns minutos que ele foi criado. Então aqui agora, provavelmente, ninguém mais vai sair. Tá? Então o, a probabilidade dos, das pessoas saírem é aquele torneio que acabou de ser criado. Aquele torneio que acabou de ser criado, a probabilidade de alguém sair é grande. Então esses torneios aqui que já tem 10 minutos, que já tem 5 minutos que foram criados, vocês vai, dificilmente vai conseguir entrar. Então eu recomendo você procurar outros na hora que você achar um amarelinho. Que tem lá, é, tipo assim, 14 minutos e 30 segundos. Ou seja, o cara colocou o tempo de preparação, sei lá, 15 minutos. Então se tem 14 minutos e 30 segundos faltando, quer dizer que aquele torneio foi criado a 30 segundos. Então a probabilidade de você conseguir uma vaga é legal, Ok. Pra você que não participou e tal, não tá conseguindo entrar, essa é uma das alternativas. Não tem muita coisa a ser feita, na verdade. Ou você conhece alguém que vai criar um torneio, ou você vai ter que ficar fazendo esses métodos aqui. Se você tem algum outro método, não se esqueça de deixar aí nos comentários. Eu quero aprender e posso trazer outros vídeos ensinando o seu método. Quem sabe, se você tiver um método interessante pra você entrar em torneios. Olha só, esse daqui, vamos ver que leve a breca. <risos> e vamos, esse aqui também tá criado há bastante tempo então dificilmente a gente vai entrar a gente tem que ficar clicando, tem que ficar clicando para ver se a gente consegue uma vaga na hora que alguém sair basicamente é isso, é chato, é cansativo mas se você quer participar de torneios essa é uma alternativa que eu tenho pra dar pra vocês eu já participei aqui de alguns torneios e foi usando esse método, então por isso eu resolvi trazer o vídeo pra vocês eu vou ver se eu consigo entrar em algum aqui mas tá difícil, tá difícil de encontrar até torneios em amarelo normalmente você aperta duas, três vezes aqui na lupinha e você já encontra um e agora tá, tá bem complicado, eu não sei porquê, mas tem poucos torneios criados no momento. Aqui, vamos ver, não tem, não tem, não tem. Eu quero encontrar um exemplo de torneio recém-criado para ver se eu consigo entrar. Vocês vão ver que a probabilidade de você conseguir é bem melhor. Galera, aqui um exemplo de torneio que acabou de ser criado. Veja bem. Esse, aqui, esse torneio começa em 1 hora e 59 minutos. Ou seja, o cara colocou o tempo de preparação em 2 horas. Porque tem como você colocar ou 15 minutos ou 2 horas. Então esse aqui tem 1 hora e 59 Quer dizer que o torneio foi, acabou de ser criado. Tanto é que tem aqui ó 7 de 10. Mas na verdade o torneio enche em cerca de 5 segundos, 10 segundos. Então aqui é um torneio que acabou de ser criado. Esse é um torneio interessante de você ficar apertando aqui. Participar, participar, participar, participar, participar. Até que você entre. Tá? Olha aí. Ao vivo, a minha dica funcionando para vocês verem. Acabei de conseguir entrar no torneio que acabou de ser criado. Essa é a minha dica. Vocês vão ver aqui que eu sou um dos últimos. Ó, de 9 de 100, eu sou o 98, porque alguém saiu e eu consegui entrar. É a melhor dica que eu tenho pra dar pra vocês, vocês viram ela funcionando, viram também que não é fácil, é chato, é cansativo, mas funciona, acabou de funcionar comigo e vai funcionar com vocês. Se você gostou da dica, se eu te ajudei de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo ensinar os seus amigos pra vocês participarem, se os seus amigos também estão tendo dificuldade de participar, essa é uma boa dica pra você compartilhar e ajudar as outras pessoas também com essas, com essas informações, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, confere se você ainda é inscrito porque o YouTube anda trollando a galera e tirando a as inscrições sem a galera se desinscrever, né? Se você quiser se desinscrever, tudo bem, mas a galera acaba não. Olha, tem que ter uma vaga aqui, ó. Tem, ac acabou de liberar uma vaga, outra pessoa saiu. <risos> tem 99 pessoas, ó. Acabaram de entrar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Não se esqueça de ativar as notificações para você receber no seu celular quando tiver vídeo novo aqui no canal. E é isso. Falou um grande abraço do gordinho e até a próxima. E eu vou jogar meu torneiozinho aqui, né? Ver se eu consigo. 30 cartinhas aqui de primeiro lugar. É nóis. Fui! Oh!